Oi, meu nome é Patrícia, eu sou de Salvador, e o que me motivou a vir participar do speech foi o conteúdo programático, a maneira como ele foi colocado, tem sido realmente incrível, está me surpreendendo a cada segundo, eu saio daqui infinitamente com mais bagagem, com mais segurança, trabalhei aqui, a gente trabalha todas as nossas crenças limitantes, as nossas outras faces que não somente a diversificação e a melhora do inglês. Então, tem sido incrível essa experiência. Muito obrigada, Xpeed. Muito obrigada por essa oportunidade.